Qual o melhor momento para o Fulfillment? é um dos critérios de relevância. O segredo para performar dentro do Melli é empilhar a relevância. Então, Filipão... Qual o momento? né? Eu sou obrigado? Eu tenho que começar do zero ou não? Tá, primeiro que o, o obrigado, não. Ele, ele não existe uma opção do, do gestor ali, do empresário, querer optar ou não para ir para o Fulfillment. Independente ali do, do canal que seja. Isso não é obrigado. Eu vou te dizer particularmente: se eu fosse abrir alguma coisa hoje, eu já pegaria algum produto que dê para mandar para o Fulfillment. Porque ajuda muito a ajuda a escalada, a visibilidade, o frete mais barato. A logística não é sua, a logística fica lá pela parte deles, eles embalam, eles mandam tudo embora, eles faturam. Então você pode estar, tá, sei lá, na China seu e seu e-commerce está rodando aqui no Brasil, tranquilo, você pode fazer o que você quiser. Tem que ir, independente do momento, mas tem que analisar. Vamos supor que eu tenho uma operação que eu já estou rodando e eu quero ir para fulfillment agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou analisar, primeiro entender qual é a minha curva A e iniciar por aí o meu envio para o fulfillment. Vou mandar tudo que eu tenho aqui? Não, Felipe, você não vai tudo que você tem, cara. Você vai analisar e ver uma quantidade baixo para você começar a enviar. Pega a curva dos últimos 30 dias, faz um teste com ela. Não precisa enviar toda a curva a. Posso enviar três itens que eu mais vendo. Pega os três primeiros e manda para o fulfillment. E sente como que vai ser essa atração. E no próximo mês, você vai calibrando, calibrando. Deu certo, girou? Pega mais três. A gente vem fazendo isso durante bastante tempo e fizemos muito isso lá no começo do fulfillment. A gente atende aqui algumas lojas oficiais, a gente sabe a dificuldade que elas têm para ir para o por ser algo muito grande. A gente sempre fala, cara, espera um pouquinho. Ok, eu entendo, é difícil, vamos com um. Aí a pessoa começa a gostar do negócio. Você fala, não, tá, agora vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, que vai indo, e vai escalando. E vai montando o seu envio, até porque você tem que ter cuidado, né, Valê? A gente é. sabe que existe alguns custos hoje, mas que se você fizer um negócio muito bem feito, é muito difícil você pagar alguma coisa pelo outro filme de ensino. Legal, só ficando claro para a galera, a gente só paga o full se você deixa um estoque maior do que 60 dias. Por isso que é legal você entender a análise do teu negócio, a análise de mercado.